Retrospectiva do beta aberto de Diablo 4, transformando feedbacks em mudanças. Notícia do dia 14 de abril de 2023. Nos finais de semana, dia 17 e 24 de março, Santuário clamou por ajuda. Um clamor que seria atendido por uma multidão de viajantes que chegaram a Santuário montando cavalos sem nome para enfraquecer o domínio de Lilith sobre o mundo. Durante os finais de semana de acesso antecipado e do beta aberto, esses jogadores mandaram inúmeros demônios de volta para o inferno ardente, obtiveram equipamentos poderosos e acompanharam os primeiros passos do grandioso plano de Lilith. Muitos desses jogadores também investiram tempo para compartilhar o feedback valioso nos nossos fóruns oficiais de Diablo 4 e em plataformas como Reddit e Discord. Após os finais de semana de acesso antecipado e do beta aberto, a equipe de desenvolvimento analisou todo o feedback e os dados do jogo. E com essas informações fizemos muitas correções e atualizações em vários sistemas de Diablo 4 que estarão na versão do jogo lançada em 6 de junho. Nada disso seria possível sem a dedicação e o amor da comunidade pelo universo de Diablo. Somos muito gratos, disseram eles. Primeiras alterações Masmorras Layout das masmorras Um dos pontos mais recorrentes do feedback foi a sensação dos jogadores de precisar retroceder muito em determinadas masmorras. Otimizamos diversas masmorras em todas as áreas para minimizar a necessidade de retroceder. Veja abaixo uma lista das masmorras na área das cimeiras fraturadas que receberam atualizações de layout. São elas Portão da Caldeira catacumbas profanadas, cabana decrépita, cidade proibida, fim da geada, emanação imortal, Quartel de Kordragon, malro Bosque e Cavernas de Atriz. Nota dos Desenvolvedores Nosso principal objetivo com as alterações de layout é reduzir certos tipos de retrocesso que trabalham a experiência como jogador. Um exemplo desse retrocesso é que antes os jogadores precisavam entrarem nas salas secundárias para interagir com objetos e estruturas, os que o levava a percorrer de novo no mesmo caminho. Agora, a maioria dos objetivos da estrutura foi transferida para os caminhos principais das masmorras, facilitando seu acesso pelos jogadores e permitindo exploração mais e imediata das masmorras após a derrota da estrutura. Próxima alteração: eventos de masmorra. A chance da ocorrência de eventos em masmorras foi aumentada de 10% para 60%. Próximo: jogabilidade de masmorra. Para minimizar a necessidade de retroceder, pequenos grupos de monstros dispersos perseguirão o jogador para facilitar a conclusão do objetivo. Mate todos os monstros. Ao coletar Anima, o jogador e aliados próximos receberão 10 de recurso. Receberão redução de todas as recargas ativas. 1 um segundo. O tempo de canalização do depósito de ânimo foi reduzido de 3 para 0 segundo. O tempo de resgate foi reduzido de 3 para 1,5 segundos. Todos os objetivos de resgate agora concedem uma poção de vida na conclusão. Quando carregar estátuas dos ancestrais, pedras sanguíneas, caixas mecânicas ou pedras entalhadas, você receberá um bônus de impulsão que concede 25% de aumento de velocidade do movimento para os aliados e você. O tempo de canalização de pedestais foi reduzido de 2, para 0 segundo. Devolver um objeto portátil ao pedestal agora recupera vida, recurso e poções completamente e reinicia as recargas de todos os jogadores próximos. Todas as portas agora geram um sinal no minimapa quando são abertas. Todos os objetivos de estrutura em masmorras agora têm mecânicas de combate adicionais para desafiar os jogadores. Nota dos desenvolvedores. Enquanto as masmorras fornecem uma variedade de objetivos para completar, o feedback dos jogadores deixou claro que a ação de completar cada uma delas podia ser entediante. E esperamos que o fornecimento de bônus, como o aumento de mobilidade ao carregar determinados itens de objeto, otimize e diversifique a experiência a completar os objetivos. Esse ajuste é só um começo, e pretendemos ampliar essa filosofia para abranger chaves em uma atualização futura. Classe, no geral, efeitos como atordoamento e congelamento podem ser aplicados a monstros de elite pelo dobro do tempo antes que fiquem implacáveis. Revisamos habilidades de classe para garantir que todas as classes tenham acesso a habilidades suficientes para remover efeitos de controle. Atualizamos a eficiência de diversos poderes lendários. Alterações de Bárbaro Adicionamos à classe Bárbaro um valor fixo de 10% de redução de dano passiva. Para compensar, reduzimos efeitos de redução de dano de algumas passivas da árvore de habilidade. A habilidade Redemoinho agora causa mais dano e consome mais fúria. Quando usado em inimigos atordoados ou nocauteados, ou o aprimoramento da habilidade Golpe Duplo devolve toda a fúria consumida. Alterações do Druid. As habilidades de mascote agora causam dano significativamente aumentado. As recargas de todas as habilidades supremas foram reduzidas. Fizemos aprimoramentos de uso de dilacerar e pulverizar. Usar habilidade que não é de metamorfose e transformará o druida de volta à forma humana. Necromante. Lacaios invocados morrerão com mais frequência, exigindo que os jogadores usem cadáveres mais seguidamente. Os atributos de muitos bônus do livro dos mortos foram aumentados. O dano causado pela habilidade explodir cadáveres foi reduzido. O brilho de magos e guerreiros e esqueletos foi reduzido. Renegado. Os bônus de aprimoramentos de habilidades de subterfúgio foram aumentados os bônus de diversas habilidades passivas foram aumentados, as recargas de todas as habilidades de imbuição foram aumentadas Mago, o dano de seta carregada foi aumentado e o custo de mana para o lançamento foi reduzido, o dano de cadeia de raios EF, cássia contra chefes foram reduzidos, a carga de bônus de encantamento de habilidade incinerar foi reduzida, parede de chamas agora será gerada com maior frequência abaixo dos inimigos se seu bônus de encantamento for usado, a chance do golpe de sorte do bônus de encantamento da habilidade foi aumentada. Nota dos desenvolvedores. Sempre que fazemos alterações em classes é com o intuito de aumentar o impacto e o poder delas e suas habilidades. O feedback dos jogadores nos ajudou a trabalhar nesses objetivos. Alguns jogadores perceberam que certas habilidades estavam poderosas demais e um dos nossos objetivos para as habilidades é torná las interessantes para o uso e interativas em relação aos itens e ao combate. Para ajudar nesse sentido fizemos algumas alterações como por exemplo, nos lacaios de Necromante. Fizemos uma alteração que os deixa mais vulneráveis ao combate, tornando a resolução são dos mortos um componente mais ativo da jogabilidade do Necromante. O lançamento é só o primeiro passo na jornada do balanceamento de classes. E planejamos mais ajustes para este pilar de Diablo 4. Alterações de interface. Corrigimos um problema que impedia que o leitor de tela interno lesse prompts de teclas, detalhes de opções de jogo e outros textos da interface. Corrigimos um problema que impedia a associação de ações à roda do mouse. Corrigimos um problema que impedia a associação de invadir ao controle analógico direito. O bate-papo agora apareceu será no canto esquerdo da tela usar a configuração de barra de ações centralizada. Os atributos de um personagem serão exibidos por padrão quando os jogadores clicarem no botão materiais e atributos do inventário. As entradas de mover e interagir agora podem ser atribuídas no botão, enquanto o ataque primário pode ser atribuído a um botão secundário. A fonte sem serifa usada no jogo foi substituída por uma nova fonte serifada. CONFRONTOS Corrigimos diversos problemas que faziam chefes como o açougueiro pararem de responder. O açougueiro teve a dificuldade reavaliada e será mais desafiadoras dificuldades 3 e 4. Reavaliamos a dificuldade de combate corpo a corpo contra chefes como Chort, Maulock Vernard e outros e fizemos alterações nos ataques e nas mecânicas de luta. Corrigimos um problema que fazia brutos vampiros com o um afixo encantamento de sombra lançarem palavra em sequência. Porões. Aumentamos a chance de ocorrência de eventos das masmorras em porões. Porões agora sempre consideram um baú na conclusão. Corrigimos um problema que fazia os porões serem marcados como completos antes da hora. Corrigimos um problema que impedia que o monstro de Elite garantido aparecesse em um porão. Qualidade de vida em geral Corrigimos um problema que permitia que os jogadores aumentassem a velocidade do ataque cancelando ataques antecipadamente a se moverem. Corrigimos um problema que impedia que os personagens ficassem imunes e inatingíveis ao surgirem após o carregamento de uma área e o botão reiniciar das masmorras foi desativado Nota dos desenvolvedores, embora o mundo de Santuário Diablo 4 abrigue mais de 100 masmorras, o beta aberto ofereceu somente um subconjunto de cimeiras fraturadas do Ato 1 para os jogadores explorarem em um limite de nível que não representa completamente experiência no lançamento. Existem diversos motivos para completar uma variedade de masmorras, incluindo a coleta de afixos poderosos no Códice do Poder, e os jogadores ainda poderão repetir masmorras formando grupos com outros jogadores, e fazendo-os iniciarem as masmorras. Além disso, queremos garantir que o reinício da masmorra não fosse uma opção para os jogadores hardcore evitarem a morte ou enfrentar um desafio em uma masmorra. Mesmo assim, sabemos que pode ser divertido repetir uma masmorra específica e a equipe está buscando uma solução mais permanente para isso. Como aplicar um limite razoável na quantidade de vezes que a mesma masmorra pode ser concluída em sequência para oferecer mais suporte a esse estilo de jogo. No jogo completo, os jogadores irão adquirir sigilos que desbloquearão masmorras do pesadelo, que são especificamente desenvolvidas e otimizadas para serem concluídas várias vezes e serem muito recompensadoras. Compartilharemos mais informações sobre isso no futuro E por último, corrigimos um problema que fazia com que o Vale Ventania e o arrebatamento de Senac Tivessem menos monstros que pretendido antes da conclusão das missões de campanha dessas áreas Chiruzada, Sep aqui do Jogo Muito Mal E se vocês gostaram de notícias assim, lidas na íntegra Não se esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like aí Muito obrigado pelo seu tempo